Iniciando a nossa transmissão para zero pessoas da nossa leitura comentada do livrinho 3, Ensaios Teóricos e Filosóficos. Uh, nós estamos lendo o terceiro capítulo e paramos na página 106. Hoje a gente começa a página 107, a gente já está caminhando para o finalzinho do livro, tendo em vista que temos 132 páginas, então estamos bem próximos de encerrar essa leitura, e aí eu chamo a atenção para vocês, é, membros do grupo que estão assistindo, é, acompanhando agora né, a, a leitura, no momento em que ela está acontecendo sincronamente, e os que estão é, fazendo o acompanhamento das nossas reuniões assincronamente, ou seja, quando a gente disponibiliza o vídeo, né, pensarem aí para a gente depois fazer uma, um, uma deliberação sobre qual obra nós leremos na sequência. Uh, vamos ler Uh, SOCIR, uh, escritos de linguística geral ou vamos ler Marxismo e Filosofia da Linguagem. Né? Eu peço que vocês pensem sobre e aí depois a gente faz a escolha. É, a título de, de esclarecimento, nós estamos é, tratando de um assunto um pouco sensível para muitos, né, que é a estese do ser. Uh, nós tomamos esse termo para designar a capacidade, a nossa capacidade, de é, nos autoconhecermos, de, de nos percebermos né, como um ser triádico, como um ser uh, constituído de uma energia de uma alma, uma psique, né, e de um corpo. Uh, então, uh, essa capacidade, né, de se olhar, de se internalizar e de conhecer esses aspectos, buscando compreendê-los, buscando estabelecer um domínio sobre os, os instintos, sobre o corpo físico, sobre o, a energia né, que é, constitui o nosso corpo energético, não a energia é, da natureza elevada, né, a, a, o reflexo dela, né, que pertence ao mundo manifestado o então, nosso corpo físico, o nosso corpo energético, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental concreto, né, conhecer isso e estabelecer sobre isso um, um, um controle, não deixar que esses aspectos e os seus, os seus desejos, a, a, as suas vontades, é, governem aquilo que somos, que é exatamente a, o, o que a gente pode chamar de espírito ou a energia primordial que anima uh, e conscientiza todo o nosso existir. Então, é, a gente está tratando disso e a gente tem muitos exemplos que às vezes podem é, ferir, por assim dizer, aqueles que estão é, dominado, dominados pela materialidades aqueles que não, não conseguem o diálogo, o diálogo preferem o debate. Né? É, já falei em alguma das nossas leituras aqui que é, eu, não, eu, eu não gosto muito do debate, porque o debate é ah, aquele, aquele exercício onde eu vou argumentar para convencer e para ganhar do outro eu não quero isso, eu não quero que aconteça isso. Então, hoje, a maior parte das pessoas, elas se detêm e se comprazem nisso. Eu busco o diálogo, colocar em fluxo o meu pensamento, a minha reflexão, com a reflexão e o pensamento dos demais, e assim, então, conseguir... Uh, um, a chegar a uma conclusão que sozinho eu não conseguiria chegar. Né? Então, essa é um, um, uma percepção de diálogo que eu tenho e, e quem nos traz essa noção é Platão, né? que o diálogo é o fluxo de, de dois logos né? uh, que é, culmina numa conclusão que um sozinho não poderia chegar, não poderia tirar, né? Uh, então, é, não, não procure nos ver com uh, o, o, o ânimo de debatedor, né? Não queira debater conosco, queira dialogar conosco, né? Todo e qualquer comentário será muito bem-vindo desde que respeite a, a nossa forma de pensar. Né? Comentários jocosos, comentários desrespeitosos, comentários que não nos agregue, que não some ao, ao nosso fluxo de diálogo serão excluídos, tá? E, eventualmente, eu posso até fazer um vídeo de resposta, né, para quem ousar é, ser deselegante conosco, aqui no Grupo de Estudos de Filosofia da Linguagem, G.F.I.U.L.I.C.O.D.P. Bom, vamos iniciar, então, a nossa leitura. Uh, página 107, tem um, um, um quadrozinho relacionando News Ser, né, é a parte superior, parte que eu falei para vocês, da energia primordial, não do, do nosso corpo energético, né? Energia primordial, vou chamar assim, para não chamar de espírito, para não dar conotações religiosas, tá? É, energia primordial, né? News, ser, psique, soma, é a expressão no mundo, é a personalidade, é o físico, é o existir do ser. Então, ah, gente, perdão, acho que eu vou ter crise de alergia, tá coçando o nariz muito. Uh, voltando então à nossa reflexão. Uh, existe o ser e existe o. E, e tem o existir, né? Tem o ser e tem o existir. O existir é exatamente a expressão do ser no mundo manifestado, ou deveria ser, né? Esse, esse, esse existir, ele deveria ser a exata aparência, a exata expressão daquilo que somos em realidade, daquilo que somos em essência. No entanto, nós nos confundimos com o corpo e com a nossa mente. E aí nós vamos achar, que isso, né, corpo e mente, que a personalidade é o que somos de fato. A personalidade é tudo aquilo que se dá a conhecer por meio dela. Né? Todas as ah, ah, experiências fragmentadas que vamos acumulando ao longo da nossa vida, achamos que somos nós. Né? No entanto, não é. Né? O ser, ele é outra coisa, ele é aquilo que de fato nós somos, e não nosso corpo, e a nossa mente, essas experiências que acumulamos ao longo da vida desse corpo e dessa mente. O Espírito News não possui forma, é tão somente energia sutil, e por assim ser, temos uma grande dificuldade em admitir a sua realidade. Essa realidade está ligada ao plano espiritual, daqui por diante, metafísico. Justamente porque é caracterizado, não por apresentar uma forma palpável, tangível. somos sempre levados a, a nos determos na parte inferior do ser humano, ou seja, na matéria. Encontramos nela uma outra dualidade que é expressa pelo par psique-corpo, mente e corpo. Né? Aquilo que eu estava dizendo antes da gente iniciar a leitura. O ser, ele é essa energia primordial, ele é o espírito, né? é a nossa natureza elevada, a nossa natureza suprema e o existir o corpo e, e a mente uh, é o aspecto, são os aspectos, né, para não açoitar o idioma, são os aspectos manifestados desse ser. Né? Então, nesse, nesse sentido, o, o, o homem que conseguir conhecer o seu corpo e a sua mente, dominar isso, ou seja, dominar a sua personalidade ele vai fazer com que essa personalidade seja a expressão, seja a aparência exata daquilo que ele é em essência, ou seja, da sua natureza elevada, do seu eu superior. Né? Ele é, a, então, a personalidade é a aparência, a expressão perfeita do ser. Né? Isso exige um esforço e uma disciplina, se eu me movimentar na vida guiado pelo corpo físico, né, eu, eu olho pro meu corpo, né, e aí eu busco o padrão aceito pela sociedade, o que a gente vai chamar de convergência, pelas convergências, né, aí o meu corpo energético, que é aquilo que me movimenta e que me dá a capacidade de prover o meu sustento físico, né, trabalho, recursos, tá? uh, também faz parte desse mundo energético. Né? A, a força que me faz mover, mov me movimentar, né? movimentar os meus braços, os meus olhos, a minha boca, falar, pensar, etc. Tá? E tal, existe uma energia que movimenta tudo isso. Então, isso é o corpo energético e atrelado a ele está, por exemplo, a questão do dinheiro, do possuir, né, do trabalho, do trabalhar, né. Então, uh, uh, o, o ser dominado pelo corpo físico vai se submeter aos padrões, né. Eu não estou dizendo para vocês que, por exemplo, cuidar do corpo, malhar, ter um corpo malhado é ruim. Não é ruim. Depende. Tudo vai depender para ser bom e ruim de como você lida com isso. Se você utiliza isso né, a gente sabe que praticar exercícios é, faz bem para a saúde. Né? Uh, então, se você utiliza isso para o bem do seu corpo, né, você está cuidando de algo que a natureza lhe emprestou, porque o nosso corpo não é nosso. É um empréstimo da natureza. Ele vai voltar, a natureza vai requerê-lo de volta, ele vai voltar para a natureza. E ele vai se transformar em outra coisa. A natureza vai cuidar disso. Né? então, se eu é, utilizo para o meu bem-estar, para a minha vitalidade, para, para a, a minha boa saúde, né, e não utilizo como um meio, uma finalidade de vaidade, né, isso é bom. Agora, se é, eu malho para ter um corpo segundo o padrão, né, de beleza. E aí, eu chego na academia, eu já tiro a camisa e fico me exibindo em frente ao espelho. Aí, eu ando na rua, eu ando sem camisa, ou, no caso das meninas, né, com aquela roupa bem coladinha para mostrar né, o corpo bem definido e ostentá-lo. Isso, obviamente, não é bom né, para quem quer conhecer a si mesmo e quer elevar o seu padrão de consciência. À medida que você deixa a sua consciência vibrando à altura do corpo físico, você passa a ser governado por ele. Né? Aí vem, para quem está um pouquinho acima do peso, as constantes dietas que não dão em nada. Né? Vem, em casos extremos, remédios, cirurgias, intervenções que acabam por desfigurar o corpo humano, né, acaba se tornando agressões ao corpo, né, para quem se, se detém, detém a sua consciência no, no corpo energético, né, só, só pensa em, em, em, em, em estar atento, se movimentando o tempo todo, não consegue ficar parado, trabalha em, em três, quatro trabalhos, aí quer enriquecer, né, quer resolver o problema de dinheiro da família, quer salvar todo mundo, né? isso não é bom né? diz as Sagradas Escrituras do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo né? essa palavra ela é figurativa, ela é simbólica e ela vem ao encontro disso que nós estamos falando, ela diz exatamente sobre isso e não você converter as pessoas ao seu credo à sua ideologia ela não quer dizer isso. As pessoas tomam essa palavra por essa interpretação, com essa interpretação, mas não é isso que a palavra quer dizer. Né? Do que adianta você cuidar do seu, do, do, do, do seu é, físico, né? você se lançar ao trabalho, você querer resolver a situação financeira da sua família, e você nisso se perder, né? Quando você é, passa, é, tiver aí com 10 anos, 15 anos, nessa loucura desse trabalho desmedido, né? você enriqueceu, mas acabou com a sua saúde. Né? Você adquiriu várias doenças. Você ganhou o mundo e perdeu a si. Né? Aí tem a questão dos sentimentos, né? Você fica preso aos instintos, aos sentimentos, às emoções, às percepções que você tem. Você é regido por isso, né? Você guarda mágoa. E aí isso vira um câncer em você. Né? Ganhou o mundo, perdeu assim. Né? Fez de tudo para agradar todo mundo e se calou, se magoou, se feriu para agradar os outros, adoeceu, ganhou o mundo, perdeu a si. Você dominou o seu pensamento não para se elevar, mas para tentar ser agradável a todo mundo. E você se colocou, como agradável as pessoas compraram essa ideia, mas no fundo, quando você fecha a porta atrás de si, tudo o que sobra é um grande vazio e um desapontamento gigante, porque você não se sente acompanhado, acolhido como você gostaria, e aí você adoece, ganhou o mundo, perdeu assim. Então, a gente tem essas duas naturezas, né? uma natureza que é inteligível, que é a energia primordial, o espírito, e uma natureza que é sensível. E a gente se apega a essa natureza e não se dá a conhecer a natureza inteligível. O ser nossa real essência, possui seu reflexo no mundo manifestado. Isso se configura como sua expressão no mundo ou sua aparência. O ser é uno, individual e indivisível, enquanto existir é composto por inúmeras facetas que são condicionadas pelo meio. O idealismo ou o mundo das ideias seria o meio para se conhecer o news. E o empirismo, materialismo, daria a conhecer a psique e o soma, conforme o esquema seguir. Aí a gente tem uma esqueminha. Né? Ser, identidade, ser, barra essência. Corresponde à unidade, indivíduo, indivisível. Idealismo. Né? Você só pode conhecer isso, o ser, a unidade, o indivíduo, por meio do mundo inteligível, por meio do mundo das ideias, por meio do mundo das verdades. Tá? Já a expressão, a aparência disso no mundo, a personalidade, existir expressão no mundo, aparências, personalidade, né? possui várias facetas condicionadas pelo meio, tá? uh, uh, quando a gente acha que nós somos a personalidade, a gente fica, na maioria das vezes, condicionados pelo meio, né? Então, a gente fica dado aos modismos, por exemplo. Modismos de corte de cabelo, modismos de roupas, modismos de pensamento, né? Sentimento são, co ah, ah, ah, são, são, são coisas difíceis de serem desenvolvidas e que levam tempo, são aspectos da nossa natureza que levam anos para serem desenvolvidos. Na maioria das vezes, as pessoas, elas não desenvolvem sentimentos, elas pegam pronto do meio. Né? Um momento está sendo moda não gostar de uma pessoa, né, aí todo mundo não gosta dessa pessoa. Nós tivemos um exemplo disso na política ressentimento, ressentimento, ressentimentei, até que enfim saiu, né, que é as pessoas não gostarem do presidente, do ex-presidente, Alguém não gostou, uma ideologia não gostou, todo mundo não gostou dele. Você não se dá o trabalho de conhecer, de olhar, de perceber, de analisar o todo. Né? Você segue o fluxo, você segue a manada. É o tal do efeito manada, ou espírito de manada. E aí tem uma outra pessoa que todo mundo gosta, né, diz que é bacana gostar dela, você segue o fluxo, você gosta. Né? Você pega o chipzinho com o software do sentimento e instala em você. Por quê? Construir um sentimento da trabalho envolve um mundo que não é possível ser percebido pelas, pelas sensações. Certo? Então, é condicionado pelo meio, né? o, o, o, o, o corpo emocional é condicionado pelo meio, você gosta, gosta daquilo que está na moda, não gostam da, de, de determinada pessoa, você nem sabe o porquê, você nem parou para refletir, ou, se você pensou um pouquinho, você não se deu ao trabalho de, de aprofundar, porque disseram que essa pessoa é assim, então você acredita que ela é assim e aí você não não gostam dela, você também não gosta dela. Vocês percebem, né? É, é. É. Ontem eu falava na sala de aula. Basta surgir um pensamento metodológico diferente que todo mundo vai para esse pensamento, adere a esse pensamento. Metodologias ativas, por exemplo. Quem não pensou em estudar um pouquinho, em utilizar metodologias ativas? aí você quer dizer, as outras não são metodologias ativas? Não são ativas, são passivas? Bom, se existe a ativa é porque tem a passiva, né? Mas não faz sentido. Toda metodologia é ativa. Ela possibilita você executar determinadas ações de forma metódica. Percebem? O pensamento fica condicionado ao meio. Eu penso o que todo mundo pensa, ou eu vou na esteira, ou eu sigo a manada. Os sentimentos, as emoções, as percepções, também do mesmo jeito. Eu gosto daquilo que está na moda, ou que o meu grupo ideológico diz que é bom gostar. O meu energético é o trabalho, não naquilo que eu gostaria de fazer, mas naquilo que dá dinheiro. Você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Você precisa ter sucesso. Você nem sabe como que o sucesso é construído. Apenas dizem que ser uma pessoa de sucesso é dessa forma aqui. E aí você segue você não para para refletir o que é o sucesso para determinada pessoa, para determinado grupo e o que é para você. De repente, uma pessoa de sucesso para você não seja uma pessoa que tenha tido destaque na profissão, que ganhe muito dinheiro, que seja famosa. Você fica condicionado o corpo também é assim, né? Ser magro é que é ser bonito. E aí você vai, se, se, se, a, se o teu biológico não, não, não, não te favorece, né? você vai fazer é, dietas, e aí aparecem as mais variadas possível, né? possíveis, né? Dieta do abacaxi, né? é, é, jejum intermitente, né? É, te, retirar a janta, suprimir isso da alimentação, suprimir aquilo. Né? Você fica refém. Tudo porque a personalidade, quando não é dominada pelo ser, ela fica condicionada pelo meio. Né? E o, a, a, o, o modo para se conhecer, o meio para se conhecer, então, é, esse existir, essa, essa expressão no mundo do ser, essas aparências, é o empirismo, o materialismo. Né? A ciência, ela consegue provar tudo aquilo que faz parte do mundo do sensível. Né? Ela consegue estudar e ela consegue provar sobre o nosso corpo, ela consegue estudar a nossa mente e provar sobre a nossa mente. Mas o espírito não não faz parte do mundo dela. Adiante, o News é caracterizado por ser a essência do ser. Logo, é um corpo sem forma, composto exclusivamente por energias de ordem sutil. Sua projeção no mundo, o fenômeno da expressão, é densa e, e dominada pelas aparências, quase sempre condicionadas pelo meio. Levados a crer que somos essa expressão, psique soma, soma, acabamos por nos confundir com uma infinidade de experiências fragmentadas, resultado de opiniões do meio sobre nós e, consequentemente, das respostas que damos a isso, sem, no entanto, darmos coesão a essa colcha de retalho que pensamos ser a nossa real identidade, né? então eu olho para tudo aquilo que eu sei, eu olho para tudo aquilo que vivi, que experienciei, e aí eu digo, o Cláudio é isso, eu faço uma síntese de tudo isso, se é que eu consigo, né, a maior parte das pessoas não consegue fazer uma síntese da própria vida, né, e esses no, no momento da, da morte são aqueles que mais vão sofrer, né, porque, uh, no momento final, se é exigido uh, uma síntese, aquele que conseguir fazer essa síntese, com toda certeza, ele não ficará assustado diante da morte e ele conseguirá, é, se eu não vou dizer aqui, fazer a passagem, nós estamos num ambiente acadêmico, é, vai conseguir findar as, o seu existir. De, de forma tranquila, né? Então, você olha para tudo aquilo que você sabe, tudo que você viveu, experienciou, e aí você faz uma síntese disso, ou não, e aí você acredita que é isso. Né? Só que nós, em essência, somos algo maior e mais inteligente do que o que sabemos, ou o que pensamos saber, e o que experienciamos ao longo do nosso trajeto. O nous, que também é concebido como espírito, é um corpo caracterizado pela energia extremamente sutil que apresenta. É, com, é desconsiderado, pois, pois vivemos na era do sensível, na qual somente aquilo que pode ser tocado, que pode ser sentido, ou que pode ser visto, pode ser tido como real. Abaixo apresentamos uma pequena tabela com base nas ideias da filósofa brasileira Lúcia Helena Galvão, de critérios da realidade antigo e dos nossos dias. Aqui tem um pequeno errinho... Uh... De, de redação, né? de critérios é, antigos da realidade e dos nossos dias. É, critérios antigos da realidade uh, e dos nossos dias. Uh, então, segundo os antigos, o espírito era real e a matéria era uma ilusão. Né? Isso porque eles acreditavam que aquilo que num determinado momento manifesta, nasce, e no outro momento é, se oculta, morre, não é real. Real é aquilo que é e jamais deixa de ser, que é o espírito. Né? Então, para eles, né, no mundo antigo, o espírito é real, a matéria é a ilusão. No mundo atual, o espírito é ilusão e a matéria é realidade. Exatamente porque nós olhamos para o nosso corpo e, como nós estamos vendo, podemos tocar, podemos sentir, podemos pensar, perceber, sentir, emocionar, expressar. Então, isso é real. O critério de realidade do mundo antigo era a eternidade. Então, tudo aquilo que era eterno, era considerado. O que é eterno, era considerado então, como real. Né? Uh, se eu pego esse celular aqui, né? quebro ele, ele deixa de ser. Então, ele não é real. Mas a ideia a respeito dele jamais deixa de ser. Se eu pego um, um, uma taça, a taça existe, apenas existe. A ideia da taça é Jamais deixará de ser. Vai variar os materiais. Antes da invenção do vidro, a taça provavelmente era de um outro material, de pedra, de barro, de, de madeira. Mas a ideia estava lá. Acabaram-se as taças de madeira, de pedra, Hoje as taças são de vidro, de cristal, de plástico. Acabarão essas também. E a ideia permanecerá. Então, a ideia é eterna. Para os antigos, isso é real. Se eu pego a taça e jogo na parede, restarão cacos. A taça não existe mais. No entanto, a ideia ainda permanecerá, né? Por que que a gente olha para os cacos da taça quebrada e tem a certeza de que já não tem mais uma taça ali? Porque a ideia da taça está no nosso cognitivo. Os cacos não são a taça, ela não tem mais o formato, ela não tem mais a função o que dita o formato, o que dita a função, a ideia. Então, a ideia sempre, a verdade sempre, para eles, era o real. Já para a gente, a sensibilidade é o real, os sentidos é o real. Eu posso ver o meu corpo, eu posso tocar, eu posso sentir, eu posso perceber, eu posso pensar, eu posso refletir sobre. Então, isso é real. Né? Então, nesse sentido, o corpo nasce, o corpo morre, mas ele é real. O espírito, a ideia do Cláudio, que não vai morrer nunca, é uma ilusão. Por isso, a nossa dificuldade em nos concebermos como o espírito e não como o corpo e a mente, como a personalidade. Né? A gente tem facilidade em perceber a personalidade, em, em achar e se aceitar como a personalidade. E quando você o faz... Tudo, absolutamente tudo, servirá à personalidade. A cultura, o conhecimento, a religião, a política, a ciência, a arte, tudo servirá à personalidade. E ficará à mercê dela, né? cabe enfatizar. Contrariamente ao que hoje concebemos, os antigos tinham o corpo manifestado como algo temporário, transitório, finito, algo que apenas existe, enquanto compreendiam um espírito como algo eterno, perpétuo, perene, que jamais deixa de ser. Com base nessa concepção, a natureza humana, para ser plena, necessita expandir sua consciência, utilizando-se dos meios manifestados, elevando o domínio da mente para aquilo que é de ordem metafísica. Ou seja, o homem se realiza mediante a manifestação daquilo que é próprio do plano espiritual. Não estou falando aqui de plano espiritual relativo à concepção religiosa pelo amor de Deus. A percepção de que o homem é constituído por diversos corpos, desde o mais denso, os mais densos, até aqueles que não possuem formas, ou seja, que são sutis, está presentes, está presente nas mais diversas culturas. Apesar da pluralidade, da manifestação dessa ideia, claramente una, nos deteremos na concepção septenária, pois a concepção grega já foi apresentada no primeiro ensaio. Vejamos um exemplo disso na tabela a seguir. Bom, aí a gente tem é, a, a, a concepção grega, cristã e islâmica. É, então, espírito, grego, news, cristão, né, no, no mundo cristão. Espíritos, islam, rubi. Psique, para os gregos. Psique, para o cristão. Anima, e para o islam, nas. Corpo, para o grego. Soma, para o cristão. Corpus, para o islam, jins. Então, perceba que é uma mesma ideia pre presente em três, em três culturas totalmente diferentes. Certo? Então, isso se manifesta, ah, né, as ideias elas se manifestam, a essência é uma só, a roupagem é que é diferente, a vestimenta é que é diferente, né, isso não altera a essência. Em diversos povos, em diversas culturas. É por isso que a HPB, é, Madame Blavatskaya, né, Helena Petrovna Blavatsky, uh, aconselha para que nós, de fato, nos desenvolvamos espiritualmente, a gente estude e compare né, religiões, culturas, taberes, ciências tradições, compare e aquilo que for similar em todas as religiões, é o que é a verdade, é que é a ideia, é que é real. Aquilo que for é, é, é igual, semelhante, em essência, em todas as tradições, é que é o real. E aí ela vai nos aconselhar também a sermos fraternos, ou seja, olhar para tudo e para todos com a noção de que somos irmãos, que estamos conectados a todos e que descendemos de uma única célula. Segundo a sabedoria oriental, o ser humano é dotado de duas mentes, uma ligada diretamente ao ser espiritual e outra relacionada ao existir material. Ainda, o homem é concebido como sendo um conjunto de sete corpos, daí a denominada concepção septenária. O quaternário manifestado é um conjunto de quatro corpos compostos por um Estula sharira. Char corpo etéreo físico, cuja consciência é mineral, se realiza na inércia. Seu domínio pode conduzir o homem à preguiça e à negligência. Prana sharira, corpo energético, cuja consciência é vegetal e se realiza na vitalidade, no alento. Seu domínio tende a tornar o ser Avarento. Linga Charira. Corpo emocional cuja consciência é animal. É instintiva. Ou seja, se realiza na sobrevivência e na reprodução. Seu domínio pode dar origem a um ser colérico ou emocionalmente instável. Por exemplo. Cama Manas. Mental concreto corpo mental dos desejos, cuja consciência é hominal, ou seja, própria do homem, né, que se realiza no pensamento ou no desejo. Seu domínio resulta num ser atormentado pela mente que cria uma teoria do passado que lhe condiciona o presente e o faz projetar no futuro a sua concretização. Uh, o que seria isso? Bom, mais ou menos, a, a nossa mente concreta, se ela nos domina, ela fica presa ao nosso passado. Então, eu começo a fazer um projeto aqui, aí vem a mente concreta e me diz, olha, não adianta você fazer isso, Cláudio. Você já fez algo parecido e deu errado. Você lembra... Hã? Lá, é, você tentou fazer, lembra? Olha, Cláudio, não faz porque você vai sofrer de novo. Olha, Cláudio, você não... A Vera Lúcia já aprontou com você. Por, por que, que você quer, quer se aproximar de Vera Lúcia de novo? Percebe o passado condicionando? Né? Ah, Cláudio, né? nem tenta, nem tenta tenta fazer nada com a, com a Áurea. Lembra aquele trabalho que você fez com a Áurea lá na faculdade? Lembra? Que ela ficou de boa e você teve que fazer tudo. E aí depois ainda você apresentou sozinha porque ela não foi na aula. Por que, que você vai aceitar agora fazer trabalho com ela? Né? Então, a, a mente utilizando argumentos o tempo todo para condicionar o seu presente. E aí, ela vai ainda fazer uma projeção para o futuro. Né? Ah, Cláudia. Você não vai reconsiderar o pedido da, da, da Vera Lúcia, não. Você não vai... Não, não. Olha, se você perdoar a Vera Lúcia, ela vai fazer de você, vai aprontar com você de novo. Você vai sofrer, você vai ver. Você vai ver. Daqui a um ano, você vai ver. Né? E nada, larga ela para trás, deixa ela para lá, segue o seu caminho. Você tem maior possibilidade, você tem maior potencial. Vai fazer trabalho com Áurea, nada. Faz o seu trabalho sozinho, você está cheio de ideias bonitas. Você vai impressionar o professor no final da disciplina, o professor vai te dar dez. Ela pega o passado, condiciona o seu presente e projeta a realização para o futuro. Sempre. O ternário sagrado que forma o espírito é composto por três corpos, sendo este, estes, manas, mente pura, corpo espiritual cuja consciência é o altruísmo. Sua realização está num comportamento que propicia ações voluntárias, que beneficiam a outrem. Tá? Então, a mente pura não é que a nossa mente tenha uma divisão. Tá? Não é isso. Uma, uma, uma parte do nosso mental, ela vai atuar separando, é, excluindo, comparando, para que a gente faça uma síntese dos fenômenos para a nossa compreensão. Isso é bom. O grande problema é quando eu começo a separar e excluir por achar que o meu é melhor. Aí surge o que os tibetanos chamam de a heresia da separatividade. Que é o egoísmo. O ego e o egocentrismo nos é benéficos. O ego é a nossa real essência. Tem muita gente aqui no Brasil que, compreende isso de forma errada, de forma distorcida. Aliás, os, pre, os preceitos, a filosofia uh, oriental é muito mal compreendida no Ocidente. O ego é a nossa real essência, o que nós chamamos de eu superior. É o nosso centro, pelo qual nós conhecemos o mundo. Então, o egocentrismo. Eu conhecer o um mundo centrado no que eu sou, na minha essência, no meu ego, é benéfico. Prejudicial é eu tomar esse meu centro, esse meu ego, como melhor do que o seu, Vera Lúcia, como melhor do que o seu, Áurea. Né? Aí eu vou gerar a separatividade, porque eu vou me achar melhor, vou me colocar um patamar acima, vou a, a, a achar que vocês são indignas, né? são indignas da minha companhia, por exemplo, então, o egoísmo é que é prejudicial, tá? O egocentrismo e o ego nos é benéfico, certo? Então, a, a, a mente pura, ela é a mente que é livre dos desejos. A mente concreta, ela é dominada pelos desejos, na maioria das vezes, já a mente pura, ela é livre dos desejos e ela faz uma síntese dos fenômenos para a gente extrair deles as ideias, as verdades, certo? Então, nesse aspecto, essa mente, ela é sempre altruísta. Ela vai provar, provocar né, ações que vão beneficiar a mim e vai, a benefi vai beneficiar os outros, né? Porque nada adianta eu beneficiar os outros o tempo todo e esquecer, negligenciar a mim. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Tá? Eu preciso sempre atender as minhas questões primeiro até que tudo esteja resolvido. E aí, então eu começar a transbordar para os outros. Certo? Então, ela é a mente altruísta. Ela vai sempre, quando o ser é, se deixa dominar, né? o ser não, o existir, a personalidade, se deixa dominar por ela, né? vai então... Existir ações voluntárias que beneficiam a outra, hein? né? Aquela pessoa que está ali cheia de sacolas, né? E a outra está passando e você quer ajuda e carrega uma sacola para ela, né? Eu não estou ganhando nada para isso, para fazer isso, né? Mas faz, isso é a mente altruísta, atuando. Louco, você Porque dá sábado sempre estressa. Não é? Eu não... Eu não é, é, penso em usar o meu semelhante em benefício próprio. Eu simplesmente contribuo por meio de uma ação que vai beneficiar sem pedir nada em troca. Eu vou... Alguém está do meu lado e uh, deixa cair alguma coisa, eu me abaixo, pego e entrego. Mas não para receber um obrigado de volta. Né? Muita gente, quando faz alguma ação, fala... Poxa vida, mas nem agradeceu. Bom, se você fez para ter agradecimento de volta, para ter o agradecimento... Esperando o agradecimento, eu convido você a repensar a sua atitude. É melhor não fazer. É o sacrifício de tolo que está nas Sagradas Escrituras. Não espere agradecimento. Porque aí sim você vai ter uma ação altruísta, uma ação guiada pela mente pura. Eu estou sentado e aí eu cedo o meu lugar. Ou eu cedo a minha vez para alguém na fila, porque eu noto que ela está mais cansada, ou está passando mal, ou é, está numa condição que a minha é melhor. Então, eu cedo a minha vez. Eu devo ceder, não esperando algo em troca. O altruísmo é... Dessa forma, né? Alguém cai e o outro imediatamente se oferece para ajudar a levantar. Você está bem, você está passando bem, você precisa de algo, percebe alguém passando mal. Você quer que eu chame alguém? Tem alguém para ligar? Eu posso ligar? Você quer que eu chame uma ambulância? Essa pessoa não está esperando nada em troca. Não vai receber nada em troca. Às vezes, nenhum obrigado. E se reclamar, é melhor que não tivesse feito a ação. Quantas vezes né, a gente passa por pessoas na rua, diz bom dia, e a pessoa não responde. Poxa, mas que mal educado. Nem respondeu. E eu tentando ser educado, não você seria educado se você simplesmente seguisse o seu caminho sem julgar. A partir do momento que você mobilizou o pensamento para julgar, você está fazendo sacrifício de tolo. Você não deveria ter cumprimentado, seria melhor. O silêncio é o melhor conselheiro. É a melhor sabedoria. Se for para julgar depois, porque não recebeu um, um obrigado, porque não foi cumprimentado de volta, não faça. É melhor. Então, manas, mente pura, é a primeira fração da, do nosso corpo sutil. A segunda é budi. Intuição é o nosso corpo espiritual, cuja consciência é a inteligência. Tá? Sua realização está presente num saber involuntário, inconsciente, que leva o indivíduo a conclusões sábias. Né? Ou seja, eu tenho uma capacidade de discernimento em desenvolvimento ou desenvolvida. Mediante as situações da vida, os movimentos que faço na vida, eu os faço guiado por esse corpo intuicional. Certo? É um saber que eu tenho, eu não consigo explicar, mas eu sei que sei, só não consigo colocar em palavras. Isso é intuição, isso é budi. Esse é o corpo que será desenvolvido pela próxima humanidade. Nós estamos, somos a, a quinta humanidade, e estamos desenvolvendo o corpo manas. Vai chegar um momento que vai surgir o corpo búdico. E aí surge, com ele surge a sexta humanidade, que vai ser mais evoluída do que nós. Nós temos... Cinco sentidos, não é isso? Nós estamos desenvolvendo um quinto sentido. Nós desenvolvemos, em primeiro lugar, o tato, né? A primeira humanidade desenvolveu o tato, a segunda desenvolveu... desenvolveu desenvolveu audição a terceira desenvolveu visão a quarta desenvolveu o paladar e a quinta está desenvolvendo o olfato a sexta humanidade desenvolverá a clarividência tá? tem muita gente que arroga por aí é, o dom da clarividência. Filosoficamente, não tem ainda. Você pode ter vislumbres, mas pequeninos vislumbres de clarividência. Muito pequeno mesmo. Tá? Se existisse em desenvolvimento esse sentido, a sexta humanidade já estaria em desenvolvimento. Então, uh, inter, inteligência é esse nosso corpo, intuição e inteligência. Inteligência vem da palavra intelligere, que significa escolher dentro, dentre. Então, entre as milhões, milhares de opções que eu tenho na vida, que o universo, que a vida, que a natureza me oferece, eu escolho exatamente, eu tenho discernimento e eu sei escolher exatamente aquilo que vai contribuir para que eu desenvolva a minha vida espiritual, desenvolva a minha condição humana e chegue à plenitude. É por meio desse corpo que eu vou conseguir, então, fazer isso. Escolher entre. Entre tudo o que o mundo diz que o Cláudio é, o Cláudio escolhe exatamente aquilo que ele é. Então, é o escolher dentre. Na cultura egípcia, é, a inteligência era representada pelo deus Tóx. Né? Ele, ele tinha uma cabeça de íbis, que era um pássaro que tinha já extinto, né? é, tinha um bico longo e curvado. E esse bico longo e curvado era exatamente para ele escolher aquilo que iria o alimentar. Então, escolher dentre. Né? Exatamente, esse Deus, essa divindade, tem essa característica né, da cabeça de Íbis. Né? Não é porque o, os egípcios viajavam um pouquinho e imaginavam é, é, é, seus deuses, seus representantes divinos com partes de animais. Né? Tinha um porquê, essa parte animal representava a inteligência, o escolher dentre. Né? E é exatamente isso que nós devemos aprender a fazer, escolher dentre. Dentre tudo aquilo que dizem a respeito do Cláudio, o Cláudio escolhe exatamente aquilo que ele é. Nesse sentido, o que as pessoas dizem do Cláudio não abala o Cláudio. Primeira, primeiramente, é externo. Vem de fora e dizem uh, os estoicos que aquilo que é de fora não deve determinar quem eu sou dentro. Ou seja, não deve roubar, me roubar de mim, roubar a minha paz. Então, entre tudo que as pessoas dizem de mim, eu escolho exatamente aquilo que eu sou, porque eu tenho uma identidade, porque eu escolho a ela. E isso me confere paz de espírito, me confere felicidade, que é um estado de espírito do homem que corresponde à sua verdadeira natureza. Atma é a nossa porção mais elevada e mais desconhecida, tá? A gente já tem, tá desenvolvendo humanas, a gente já chega a ter um vislumbre de Bude. Tá? mas o Atma ainda nos é totalmente é, desconhecido, a sétima humanidade é que desenvolverá. Vontade, corpo espiritual, cuja consciência é o eu verdadeiro, é o ego, o eu superior. Sua realização está numa força que atravessa os movimentos da vida de forma inata impulsiona o homem para a realização daquilo que lhe é próprio, ou seja, a harmonização entre todos os corpos e a conquista da real condição humana. Tá? Então, veja bem, é, existem nos mitos, vários mitos, uh, existe no mito... Uh, agora eu esqueci o, o nome... Uh, Aquele a qual tem as divindades, mito nórdico, né? existe no mito nórdico, existe no, no, nos contos arturianos, né? em diversos mitos, a figura da espada que é cravada, ou numa rocha ou numa árvore. Essa espada, né? ela é símbolo da vontade, ela é símbolo desse nosso corpo, do atma. né? Por que cravada na rocha? A vontade, o corpo átima, né? a vontade, esse corpo espiritual tão sutil, cravado, atravessando todo o corpo manifestado espiritual, regendo, governando ele. E dele não pode ser tirado, a não ser que seja o verdadeiro ser. Né? Aí a gente passa um pouquinho né, pelo conto é, do rei Arthur, né, onde Uther Pendragon, né, que é o pai, ele tenta retirar a espada cravada na pedra, mas ele não consegue. Ou seja, isso tem uma simbologia que poucos conseguem acessar a essência. Fica mais na vestimenta do, do, do, do, do símbolo. Né? A vontade cravada na matéria, a sutilidade a sutileza cravada na densidade, né? regendo essa densidade. Se você não estiver com a consciência elevada, você não consegue tirar essa, essa espada da pedra, essa vontade da materialidade, essa, essa espiritualidade, essa sutileza, você não consegue é, é, tirar da materialidade se você não estiver com a consciência elevada. Tá? Então, o que é o pai, ele não consegue fazer isso. É preciso que a consciência velha morra e nasça uma nova consciência, então elevada, para que essa espada seja tirada da pedra. E no conto isso acontece com a morte de Uther e com o nascimento do Arthur, que é o filho, o Arthur, o Arthur, o Arthur representa exatamente essa consciência elevada, né? ele conquista, inclusive, a donzela, né? e uh, isso significa, né? a donzela é a alma humana. Né? Então ele conquista a alma humana, e num padrão de consciência novo, elevado, ele consegue retirar, então, a vontade da materialidade. Ele consegue retirar aquilo que é de ordem sutil do domínio da matéria. Tá? É isso que eu tinha a dizer por hoje. Tá? Ficamos por aqui, a gente para na, no início da página 111 e a gente volta, se tudo correr bem, na próxima semana para mais uma leitura comentada né, do... Livrinho do meu livrinho, Três Ensaios Teóricos Filosóficos, que está exibido aí na, na, na minha tela compartilhada. Agora, pessoal, eu sei que a gente avançou um pouquinho a hora, né? mas eu quero abrir para vocês, é, para ver se vocês querem fazer pergunta, comentar, alguma coisa Áurea não não tenho não tenho muito comentário não só dizer que essa essa discussão aprofundamento filosófica aí é bem é eu é acho bem... que minha minha câmera parou de captar a imagem Está tudo preto. Não está vendo? Eu não tá me vendo? Hã? Não, tá é vendo? a minha câmera. É a ah. minha câmera. É, pessoal, só um minutinho para ver se eu consigo resolver isso. Uai, eu estou te vendo. Eu estou vendo aí esse bistrô a sair aí. Me abriu uma vontade de ah, tomar <risos> Agora voltou. Agora uh, voltou. É que estava tudo preto aqui para mim. Tá? Então, você ia dizendo... Pode vir me visitar com o pai Cláudio, pode vir. Ah, chama ele para ver. ele adora comer um kebab. Então, eu vi esse nome, ele falou um dia, você estava de kebab, aí? eu não sei o que é. é convida ele, e vem me visitar. A casa é aberta a todos. Temos e um licorzinho de canelinha, gostoso para acompanhar um kebab E temos também essa aí, para quem não gosta de aula. Mas seja bem-vinda. Ah, tá bom, obrigada. Sim, muito bom, muito bom, recomendo. Voltando não, eu então, eu... Ao áudio. Eu falei, eu falei é, uma, é uma discussão muito interessante, né? Porque é, faz a gente ficar refletindo muitas situações da vida, né? Eu ficava aqui, ah, ah, assim lá no, na cabeça. Mas é uma discussão profundamente filosófica, assim, que eu não tenho muito a acrescentar, não. Mas é muito legal a gente poder ouvir, porque a gente passa a compreender algumas coisas, assim, por que isso acontece, né? Eu, falei, não, eu, eu só tava aqui assim, tipo, nossa. Sim, sim, sim. A gente, a gente passa a, a, a ver o mundo, a gente passa a ver a vida e, e os acontecimentos dela de forma diferente. Né? Por exemplo, a gente começa a ficar mais seletivo com algumas coisas, a gente começa... Por exemplo, é, eu, eu não tenho mais TV em casa, eu tenho um monitor para as câmeras de segurança, não tenho mais TV em casa, e não faz falta, né? porque a, a, a televisão ela é um veículo de manipulação, Total. Né? Ela serve à produção da subjetividade o tempo todo. Né? E aí a gente pode perpassar um pouquinho o é, Gatari, né, que quando fala da, da, da construção da, da subjetividade pelo, pelo capital. Né? É, você tem a, a, a televisão como uma esteira de produção de subjetividade. Né? Quando menos você você dá conta, você está igualzinho o herói da novela das oito da Globo, que de herói não tem nada, né? É mais um modelo de como não ser humano do que de herói, propriamente dito, porque o herói, a figura do herói, ele é um modelo para nós de ser humano. Ele é algo que está entre a perfeição e nós, entre a ideia e nós, entre a verdade e nós. Né? O herói é alguém que chegou lá e mostra que nós que nó somos capazes de chegar também exatamente porque somos feitas, feitos da mesma matéria, da mesma cu, é, quantidade de célula, das mesmas condições, das mesmas possibilidades. Né? Então, é, na verdade, o herói da novela das... Da, da Globo, para nós filósofos, é um anti-herói, né, ele é exatamente o modelo de como não se tornar um ser humano, né, então a gente deixa de ver televisão, deixa, isso deixa de ser algo interessante, importante, a gente chega à conclusão de que a gente só perde tempo com isso, né, e aí, é, você multiplica, vamos ver quanto que dá? É, a média de vida nossa hoje é 72 anos, né? Ai, professor, eu quero passar disso bastante. Do brasileiro é, cerca de 72 anos. Multiplica 72 vezes 365 dias. Dá 26 mil dias, 280. 26.280 dias. E aí, para uma quantidade insignificante de tempo como essa, você desperdiçaria um dia da sua vida? Desperdiçaria? Pois é, quanto tempo do nosso dia nós passamos no Instagram, no YouTube, nós passamos vendo TV? Isso é tempo perdido, você está desperdiçando a sua vida. Parece pouca coisa, parece pouca coisa, mas, gente, marca, marca o horário que você entra no Instagram e começa a ver vídeos. E marca o horário que você termina, que você sai da rede. Marca o horário que você entra no YouTube e é o horário que você sai. Marca o horário, mas faça isso com fidelidade, não, não vai lá para alterar o resultado, né, dois videozinhos, aí você já larga lá, porque nesse momento você tá consciente, né, aí você marca lá o final, você alterando o resultado de fato, né, mas a gente perde muito tempo do nosso dia com bobagens, tem uma pesquisa de uma universidade, eu não vou saber falar o nome agora, tá, é, dado, eu estou citando o dado que a professora Lucelena traz, que um dos momentos, um dos raros momentos que a gente está 100% consciente, presente, é no momento do sexo. Só quando a gente faz sexo, a gente fica 100% presente ali. E olhe lá, porque tem muita gente que fecha os olhos e imagina. <risos> né? Sei lá, é, é, eu, eu não, não, não me ligo muito na coisa. né? Não porque não tenha desejo, não é esse o caso. Né? Mas assim, tipo, é, é, eu vi os prazeres da matéria. Tá, não estou não, não dizendo aqui que eu não faço sexo. Tá? Mas, tipo assim, fechou os olhos, ah, não serve, para mim não serve. Está com você fisicamente. Mas mentalmente não está. Fechou o olho, não está. vou ah, veja bem, tem como você picar uma cebola, um tomate, um pepino, descascar uma cabotiã sem você estar atento ao que você está fazendo? Você se corta todo, né? Então, esse estado de atenção, a gente deveria ter todos os momentos da nossa vida. Só que nós não temos. né? E tudo, absolutamente tudo na manifestação, nos convida a tirarmos a atenção de nós, a sairmos da nossa presença. E nós fazemos muita coisa porque nós saímos da nossa presença. Porque se nós ficássemos na nossa presença o tempo todo, se nós ficássemos presentes o tempo todo, nós não faríamos muitas muitas coisas. Ah, fala, dona Laura, a senhora levantou a mão. É, quando o senhor disse sobre ah, os vícios que as redes sociais faz, realmente faz. Há mais ou menos 10 anos atrás eu percebi eu só tinha o um domingo para descansar e ficar com a minha família. Um, um domingo desses eu acabei de almoçar e deitei no chão da sala que estava fresquinho e fui mexendo no celular. Quando eu pisquei, que eu me dei por mim, era 6 horas da tarde. Eu perdi a tarde que eu podia ter passado com meus filhos, com meu esposo, só olhando o Facebook. Quando eu pisquei, era às seis da tarde, eu comecei mexendo no celular uma hora da tarde. Naquele dia eu vi que eu era refém do Facebook. A partir daí eu comecei a trabalhar para eu largar e vou falar uma experiência minha. Foi doloroso, porque eu colocava para... Pra, não lembro como se fala, notificar quando alguém curtisse ou comentasse um post meu, e eu era viciada, alguém comentou, ia lá e rebatia e comentava e agradecia porque eu postava coisa da empresa postava coisa pessoal do, do, do curso que eu fazia eu era refém disso piscava o celular, já queria ver quem que, quem que falou quem que viu, eu comecei demorei duas semanas para conseguir cancelar meu facebook e foi dois meses. É como se eu tivesse uma abstinência de açúcar, de um chocolate que eu tivesse tirado da minha vida. Foi muito difícil. É exatamente o outro vício, isso. O outro vício é a Netflix. Você pega uma série que você gosta, você não consegue assistir um capítulo, você quer maratonar. Eu fui assistir uma, um seriado aí que saiu do Senhor dos Anéis, um, um seriado novo, são oito capítulos, eu maratonei, e aí eu fui, me frustrei, porque não tinha mais episódio, só daqui dois anos que vai ter, quer dizer, e aí, gente, eu tô virando o quê? Eu tô ficando viciada? Tô com Netflix na veia? Aí Mas eu é... cancelei Netflix, acabou mas é exatamente isso que acontece, né? Tudo à nossa volta chama atenção para o exterior e para aquilo que é manifestado, corpo e mente, personalidade, né? E sim, né? Os vícios, né? Causam dependência e causam sim a, a, a abstinência, né? Tem pessoas que, por exemplo, é, é, ficam viciadas, né? a senhora falou ah, das redes sociais, tem pessoas que ficam vici, é, é, é, viciadas em reclamar. E aí, elas, o dia que elas não, não reclamam, que não tem alguém dizendo ah, coitadinha, sentindo pena dela, ela sente... Falta, ela entra em abstinência. Né? É como se ela fosse o centro do mundo e todos devessem a perceber. Né? A, a, a questão das redes sociais, você fica tão condicionado a elas que você não percebe o quão prejudicial é para a sua saúde física, porque você fica é, é, com o pescoço para baixo, com os dedos né, o tempo todo ali, movimentando. Isso vai causar problemas de saúde física, problema mental. Né? Então, tudo isso leva a um único tipo de economia, que é o endurecimento do homem. Quando o movimento deveria ser ao contrário, o, o, o movimento é sempre né, de ascendência, o movimento é sempre de humanização. Só que o que acontece na nossa sociedade, aí, para a gente encerrar, o que acontece toda hora e a toda velocidade é o embrutecimento do ser. Dona Vera Lúcia? Seu microfone. Não, não tem nada a comentar? Ok, então. Seu microfone, dona Vera Lúcia? Seu microfone. Ah, ok, então. Acho que não deve estar funcionando, né, o microfone. <risos> ok, então. Pessoal, meu muito obrigado. Né? É, esse, esse é sempre um dia muito bom, que eu gosto muito, é um momento muito agradável, né? um momento de reunir com o grupo é, de estudos de filosofia da linguagem, é, encontrar com vocês. Obrigado, dona Laura, pela presença. Está convidado todas as quintas-feiras. A gente está aqui conversando. Às vezes o assunto é mais teórico, mais denso, às vezes mais filosófico. Né? Mas sempre um, um, um momento oportuno para a gente aprender. Né? E aí eu não posso deixar de fechar com a frase da Luda Massi. Né? Uh, toda vez que a gente ensina... É, a gente aprende algo mais sobre o que ensinamos. Né? Eu agradeço muito a oportunidade de aprender um pouco mais e a gente volta na próxima semana, se tudo correr bem, tá? Com mais uma leitura comentada e aí o vídeo ficará é, disponível no grupo, é, na página do grupo no YouTube. Tchau, tchau, pessoal! Até mais.